Aí meus amigos do canal Game TV, tudo belezinha? Seja bem-vindo aqui a mais um super vídeo do canal Game TV, eu sou o Rodrigo, como estão vocês? Quanto tempo aí, né? Tô de volta permanentemente tá com o canal Game TV, muito em breve aqui, com conteúdo de jogos top. Olha, vai valer demais a pena conferir, viu? Jogos exclusivos, vídeos exclusivos aqui. Muito em breve, hein? Aguarde aí! Tô voltando! O que aconteceu com o de Origem, pessoal? Cara, o PT Origem, lembra dele? 2018, se eu não me engano, 2017 Tava bombando! Pristonteiro e privado aí, do meu amigo Thiago Furtado Grande paizão, já é pai aí, né? O Thiagão, parabéns pela família Muito bonita a família E me convidou na época pra ser um tipo de GM, in-game e streamer, né? do PT Origem, na qual eu seria, né, recompensado, mas não deu certo, galera, tá, caiu tudo, né, o projeto aí, mas, cara, surpreendeu, uma coisa é certa, tinha de tudo para ser o melhor PT de todos os tempos, PT Origem ia superar os privados, ia superar, ia superar o ar e também, com o tempo, ia sim superar, ou no mínimo, até de frente com o original, tá bom, com o oficial, tá, eu sentia isso, tá bom? Tinha de tudo, tá? Mas aí faltou algumas coisinhas. Mas caiu, por que será? Já fala aqui, tá bom? Antes, o BPT, pessoal. Antes que me perguntem aí. Não joga o BPT mais, tá? Não sei se foi banido, se foi hackeado também. Não sei. Acho que não, porque tá lá certinha a conta, né? Tá garantidinho lá conta, a minha segura. Tá? Não sei se tá segura ou não. Acho que tá. Mas parei de jogar, não conectei mais no DPT, tá? Porque pra mim faltou motivação de jogar, entendeu? Pra mim voltar só se a coisa mudar radicalmente, tá bom? Se a administração atual mudar radicalmente o modo como eles mantêm o jogo, né? Mudar pra melhor, lógico, né? Não pra pior. Ou então seria bom que viesse outra publisher, né? Daí sim, daí voltava Já pensou, hein? Aí sim, né? Outras ideias, outras propostas, né? Mas eu acho que a publisher atual, se mudasse radicalmente o game, tinha sem condições, tá? De erguer o jogo, né? Mas do modo como está atualmente, não dá, entendeu? Sem condições, né? Morais de manter. Mas, pessoal, resumindo, tá? Parei que o VPT. talvez volte um dia, se a coisa mudar. Mas aí falta conteúdo, falta ideias de conteúdo, né? Se jogando já falta ideias de conteúdo, imagine... É... Parado. Então, já fiz tudo Que é guia, tudo que é passo a passo Tudo que é gameplay Falta o que mais? Nada, certo? Já fiz tudo Que PlayStation teve Então, esgotou os assuntos Tem que trocar de nicho, né? Pessoal, o que aconteceu Com o PT Origin, tá? É, tava bombando Cara, chegou a mil é, Players on O pico, tá? Eu lembro disso aí é, O pico máximo foi mil players on na época, né? Mas durou só uma semana o jogo aí, ou duas semanas, e caiu, entendeu? É, mas mesmo assim, eu sentia na época, de verdade, sentia que tinha uma energia boa o jogo, uma energia diferente de origem, né? Aquela cara de origem. Ah, vou encontrar uma inverno lá, e. entendeu? Algo diferente. E chegou a mil players on. Cara, isso é um pico. Pensa para um jogo privado. Iniciou recém, uma divulgação básica ali, divulgação boba Cara, bombou logo de cara, não por minha causa, porque eu era o streamer Mas bombou pela energia do jogo Meu amigo Diegão lá, né, e eu, o em et 1 lembra? Eu com o Pyke e ele com o Mac Pois é, bons tempos aí, abração, Diegão Mas durou pouco, né, infelizmente Aí teve ataques de infiltrados, né, ataques hackers de outros membros de jogos privados De telha né? Atacavam, invadiam, né? O, o servidor Aí teve rollback, teve hacker, enfim Foi um transtorno, tá? E faltou, sim, administração boa tá No PT Origin, tá? É, o que pode ser feito foi feito, né? Mas faltou, né, pessoal? Faltou uma engine de proteção boa Pro game, né? Aí, né? Enfim, pessoal, um extra bom, digamos assim, né? Faltou. Também no fórum ali, tinha briga no fórum, né? Eu lembro ali que tinha players que vinham xingando, e nada contra, né? Pode xingar, né? Mas aí o, o ADM do fórum não sabia como lidar, né? Xingava de volta, e não pode, pessoal, tem que falar com uma linguagem boa, né? com o o cara, né? Ainda que fosse um infiltrado, né? Ainda que fosse um... É, um cara do fórum infiltrado de outro PT. para causar... Pra xingar, pra tumultuar o game, né? E conseguiu, né, pessoal? Mas tinha que manter a calma e a frieza daí, né? Enfim, daí houve rollback, hacker, instabilidade, lag. Os caras é, madrugaram lá direto, hein? 12 horas upando direto para top rank e aí rollback. Pá, tudo de novo. Pô, desanima, né, pessoal? Desanima. Mas sim, foi um tempo bom. Durou pouco, mas foi inesquecível aí, né? E, cara, pensa. Primeiro dia online, Ricarten lotada, galera. Lotadinho ali, hein? Não tinha espaço para caminhar. Cara, pensa no artelho assim, ó. Em ricarten no artelho. E no artelho, tá? Lotadaço ali no fim de semana. Pensa o dobro disso aí. O dobro, quase. Era isso aí que o PT origem, entendeu? Então, tinha de tudo para ser o melhor PT do mundo. Né? Infelizmente, caiu, né? Mas tinha um site ali, arquitetado bonitinho, uma logomarca bonitinha, original e tal, né? Mas caiu. E ficam as lembranças aí, né? De quem sabe, algum dia, alguma, algum PT aí, né? Assuma o PT origem, né? E recrie ele do zero, né? Porque nome ele tinha, viu? Bom, pessoal, é, então é isso aí. E quanto ao BPT... Cara, BPT é sucesso aí, tá? Mas eu acho que, na minha opinião, tá minguando, tá caindo, né? É, ou tá caindo ou se mantendo, né? Se se mantém, é bom. Mas não tapa o buraco, né? Se cair, é ruim. Mas eu acho que se não cuidar, pode cair. porque Ele não traz novos players, né? Estamos é, envelhecendo, né? Os, os moleques aí de 20 anos, tão, daqui a pouco estão com 30 anos, estão casando. E já era jogo, né? Já era, estão vazando do jogo, entendeu? Os caras casam aí, né? Não é meu caso ainda, tá? <risos> por enquanto, né? Mas, é, então é isso aí, pessoal. Complica por não trazer novos players. E aqueles players novos que vêm para o jogo, muitos deles saem, né? Ou seja, há uma baixa entrada de novos players. E é uma grande dificuldade em manter os players novos que vêm para o game. Muitos deles saem do jogo, entendeu? Ou por lag, né, que é um grande problema, ou por descer, enfim, pessoal. Então, é, e valento ser reaberto, tá como eu soube aí, né não acesso mais o fórum, né nem o site, mas pelo que me disseram, o balançamento não veio ainda, tá atrasado, né? E o valento foi reaberto. É bom, é um esforço bom, ajuda, mas não é tudo, né? Pessoal, então sucesso aí, tá? E que esse game que tem de tudo para ser top, que ele se reerga algum dia, né? E tenha sucesso, de um modo ou de outro, cedo ou tarde, né? E se tiver sucesso, eu voltarei, tá? Aí pro BPT algum dia, né? Mas por enquanto, sem chance, tá? Não me arrependo, foi até bom eu parar com o Preston Live, né? Porque não teria nada a ganhar, entendeu? Então foi bom eu parar, entendeu? E reabriu o canal e se acabou a era de Pristão Tele no canal GMTV, né? É, mas quem gosta de mim, como eu falei antes, quem me curte aí, né? Como eu sou e tal, vai assistir os vídeos, seja como for, né? Vai assistir se for é, online, se for cabal, se for... Agora vem conteúdo top aqui, tá bom? Não vou revelar qual é, mas são jogos top, tá legal? Vocês vão adorar, pessoal, tá bom? É mais para guias, tutoriais dos jogos, tá bom? De como jogar, como instalar, tá legal? E vai ser bem útil aí para muitos de vocês, com certeza. Tá? Que amam jogos como eu, né? Pessoal, fico por aqui então, tá? E me aguarde aqui no canal GMTV. Grande abraço aí a todos vocês, tá bom? E... Muito em breve... Estou de volta aqui nos comentários, tá bom? Nos comentários aí, na comunidade do canal. Tamo junto!